Sabe quando você vê uma coreografia nova no TikTok Tenta fazer igual, mas na primeira vez sai um desastre Mas aí você treina um pouco e começa a fazer aquilo com mais facilidade Ou quando você começa um jogo novo E na primeira vez que você joga parece mega difícil Mas daí você vai jogando alguns dias, vai pegando jeito, vai se acostumando com os comandos E aí ele parece muito mais fácil Bom, tudo isso tem a ver com hábitos Tudo que a gente faz no automático é um hábito e o nosso cérebro ama hábitos. Isso porque é muito mais fácil para ele apenas repetir um padrão que ele já está acostumado do que assimilar uma tarefa nova. Para você se tornar bom em alguma coisa, você vai ter que repetir aquilo várias vezes até que aquilo se torne automático, até que aquilo se torne um hábito. É assim com os grandes esportistas, é assim com os grandes músicos que conseguem tocar um instrumento até de olhos fechados. Ao tornar uma atividade um hábito, você fica bom naquilo e aquela atividade passa a ser algo prazeroso. E já que estamos falando de hábitos, tem um que seria muito legal desenvolver, que é o hábito de falar com Deus. Tá, talvez você já tenha tentado isso, mas não sabe muito bem o que falar, não sabe se Deus está ouvindo, ou pior, você até sabe o que falar, mas parece que Deus não responde, né? Nosso relacionamento com Deus não é muito diferente das outras atividades que a gente faz. A gente precisa treinar, pra ficar bom. Com o passar do tempo, aquilo se torna muito mais natural e prazeroso. Você vai ficar muito mais próximo de Deus e conseguirá com mais facilidade perceber quando ele fala com você. Ah, e quando a gente desenvolve um hábito novo, fica difícil viver sem ele. E aí, que tal desenvolver bons hábitos?